Quinta-feira, você sabe, é dia de ir para Belo Horizonte, minha querida Belo Horizonte, feliz da vida. Hoje nós não, temos, não vamos falar de futebol e o jogo ontem também eu só vim quando tava de 2x1, um, né? O resto eu deixo para vocês aí que estão assistindo o nosso programa. Meu querido, meu querido professor Rogério Tobias, como é que você está? Tudo bem? É uma satisfação ter você aqui no nosso programa. Como é que estão as coisas, meu querido? Olá Freire, satisfação em é mim, é um prazer muito grande falar com você e com esse público maravilhoso aí. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Tamo junto aqui no programa Negócio Fechado. Hoje no programa nós vamos falar do poder, o poder do atendimento. Esse é um poder assim extraordinário, nós vamos, nós vamos aqui adentrar nesse assunto, conversar bastante sobre esse assunto, que é... é... A gente vê, eu acho que você, principalmente como professor, há muitos anos né, ensinando, lidando com empresas. Quando você vê um, um, uma pessoa atendendo mal, deve doer para chuchu, né? Deve ser um negócio que deve cortar o coração, viu, né, professor? Com certeza, né? O atendimento, ele vem desde lá, desde outras eras, desde os egípcios, passou aí por diversas gerações, mas ele ainda é um problema. Quer dizer, nós estamos aí em 2022 indo para 23 e a gente ainda vê erros absurdos acontecerem no atendimento. Hum. Então, é, realmente, as empresas ainda não aprenderam, as pessoas ainda não aprenderam é, que é fundamental o nível de atendimento, o nível mais alto de, de atendimento. E os clientes é que sofrem, né? Ai, ai, ai, professor. Vamos bater um papo aí sobre esse assunto. O atendimento ainda... Você está falando aí que é dessas questões todas. É um ponto fraco para as empresas, professor? Pelo é que você está dizendo parece que sim, né? Oh, eu considero um ponto fraco ainda de muitas empresas. Hum. E te falo uma coisa, viu, Freire? Você e todos os nossos ouvintes aí. É... Não é só das pequenas e grandes e das pequenas empresas, não. Mesmo as grandes empresas têm cometido erros in... imperdoáveis. Empresas grandes já deveriam ter treinado suas equipes, deveriam dar todo o apoio e já aprendido, né? Como fazer da melhor maneira, elas ainda pecam muito. E isso por que que eu falo que é imperdoável? Porque o cliente é que sofre. Então o cliente não tem a atenção necessária, o cliente não tem realmente um atendimento do jeito que ele, que ele imagina, ele acaba ficando triste e acaba indo para a concorrência. Então quer dizer, são erros imperdoáveis. O ponto fraco da empresa... Muitas vezes ela tem um produto bom, um restaurante, por exemplo, ela tem uma comida boa, ela está num ponto de venda maravilhoso, um ponto físico maravilhoso, ela tem um site maravilhoso. Mas quando entra gente para fazer o atendimento, a empresa não tem o preparo necessário. Poxa vida. agora professor, é... É, o que, que os clientes mais reclamam assim quando se fala de atendimento? Dá para ter uma linha, ou sei lá, uma base... Né? Ah, reclama disso ou sei lá, porque cada segmento pode ser meio diferente, né? Mas tem uma linha, sei lá, reclamação é não dá atenção, a reclamação maior é sei lá, produtos que não de má qualidade. Não sei, é, é, é, tem isso ou não tem? Tem sim, é, é muito interessante isso hum. que você está falando, porque era para ser. Tecnicamente, né? Muitas vezes a pessoa não te dá uma informação que não é a mais correta, uhum. a empresa não faz aquela manutenção da maneira mais interessante. Isso também preocupa, isso também é um problema, sabe, Freely? Uhum. Mas o problema maior, você não acredita, e o nosso público também, é o problema do relacionamento, é o olho no olho. As pessoas não dão atenção às pessoas. Então a, o cliente entra numa loja, ele não recebe a devida atenção. Ah, você, outro dia, eu tava entrando numa loja e, e o, o cara me atendendo, o, o gerente chamou, ele me abandonou na hora e foi ah. atender o gerente. <risos> aí, Porque que, aí eu não mando ele embora, pelo menos diretamente, e o gerente manda. Então ele falou, só um minutinho, ele foi lá para dentro e demorou a voltar. Quando ele voltou, já tava meio saindo, ele falou, vem cá, quer dizer, o relacionamento já não foi o mesmo. Já houve, já houve ali uma quebra, um gap. Esse... É o tipo de, de problema que ainda pega na maioria das empresas. Olha, estou falando de Apple, estou falando de, de, das grandes empresas de Carrefour, e estou falando daí da esquina de Boston, que tem aquele restaurante, que tem. Também acontece o problema dessa falta de calor humano, de abraço, de atenção de olhos nos olhos. Claro, isso é, é, é o fundamental. E depois disso, vem o conhecimento do produto, que muitas vezes ah, o pessoal não conhece. Vem a falta de informação, de coerência. Mas o que os clientes têm cobrado muito é isso. É o olho no olho, aquela atenção especial, o calor humano. O ser humano está muito mais necessitado disso do que antes. Mas as empresas parece que não aprenderam bem isso, não. Ô, ô professor, você está tocando um assunto aí que ele é bem complicado, né? Por exemplo... É, você citou aí o, o, o seu exemplo, o, cliente, o, o cara foi e te abandonou e tal Deixa eu jogar aqui, é, deixa eu fazer aqui o defensor do, do, do atendente lá Qual que seria a melhor postura nesse caso? Porque isso, isso que você está dizendo aí é algo que eu vejo todo dia Dependendo da empresa, você entra num lugar, você está conversando com alguém O cara te abandona e você fica lá assim, ou às vezes deixa esperar demais né? E, e aí, como lidar com essa coisa toda? Ah, perfeito, entendi. É o é, seguinte, é engraçado, hum. porque a empresa ela precisa ter uma filosofia de atendimento, entendi. uma mentalidade de atendimento. Quando o gerente faz isso, pode observar, que, que, é, que é o exemplo, mas quando muitas vezes você tem um grupo de vendedores, um troca pelo outro, o outro está hum. saindo, e não há o atendimento padrão, pode observar que a empresa não tem uma filosofia, a empresa não trabalha... É, direcionada com o objetivo de dar atenção prioritária para o cliente, ou seja, o cliente não é prioritário. Muitas vezes, uma pessoa é um bom vendedor, outra ali ou, ou, ou atendente, o outro atende bem, o gerente é bom, mas não há um, um trabalho de time, não há um trabalho de equipe. Então, um dá, dá atenção, é, dá todo é, é, é, direcionamento ao cliente, o outro menos. Um é quente com o cliente, é, é caloroso com o cliente, o outro é frio. Mas, Rogério, mas como é que faz? Isso aí fa é, chama-se treinamento e uma filosofia de atendimento voltada para o cliente. Então, numa empresa que tem essa filosofia voltada para o cliente, nunca o gerente vai chamar um vendedor, Sabendo que ele está atendendo um cliente. Hum. Então o erro começa lá de cima. Oh. Esse é o problema, porque é, por isso que eu falo que é imperdoável, oh. que é insustentável você entrar e ver uma situação, como você disse, que acontece sempre. Acontece aí sim, em Boston, sim. acontece aqui em Belo Horizonte. É interessante, Marcos, você falou. É muito interessante o que você está dizendo, porque é o seguinte: se, é, bem como você falou, se tivesse uma filosofia, se o, se o gerente, o dono da loja, soubesse o que está fazendo, ele não ia tirar você da frente de um cliente deixar o cliente sem ninguém, né? O cliente não volta ali mais, ou seja, é um negócio como você está dizendo aqui é... é imperdoável, né? Vamos dizer assim. E professor agora é... pode falar, pode falar. Não, é quando eu falo imperdoável é no sentido do marketing, sim, né? Sim, como sim. é que você, sim. como é que uma empresa sim. de bom porte, né? Ou mesmo uma pequena empresa mais estruturadinha, direitinho deixa acontecer uma coisa dessa pois é. e eu ia tocar nesse assunto do seguinte é, e isso aqui cabe para qualquer um né se é pequeno se é grande se é médio é, é, eu acho que as, pequen as pequenas empresas o pessoal que está aí que tem a sua loja né tem o seu business o pessoal aqui em Boston tem ali os empresários o pessoal que tem a sua loja tem ali o seu business que está crescendo isso é fundamental para essas pessoas Principalmente, não que não seja pelos outros. Não sei se eu tô conseguindo é, é, passar aqui a ideia, né? Claro que para grande, para Apple também tem que ter isso. Mas aquele cara que tá começando ali pequenininho, ele tem que ter isso mais ainda. Não, não, não sei se eu tô conseguindo expressar bem aqui, professor. Com certeza. No, no programa ontem, eu mostrei uhum. é, a Dior quando começou. Uma foto da Dior, que eu devia ter, ter trazido. Uma foto da Dior quando começou. Era uma garagem horrorosa. Oh. Era é num lugar feio. Então, por que, que ela hoje é uma grande empresa? A Coca-Cola... Eu também tenho uma foto das, das atendentes, das moças, servindo Coca-Cola numa felicidade. Parecia que estava servindo ao filho que acabou de, de chegar de uma, da guerra. Pô, oh, vamos nessa. Aliás, a Coca-Cola fez isso com os soldados americanos, né? Por isso que ela é tão conhecida e tão benquista por todo o povo americano e, principalmente, pelo Exército. Não sei se vocês tinham conhecimento. Não, não Então, tinha, não. essa... essa... A empresa pequena, ela vai crescer, primeiro ponto para ela crescer é atender bem. Mano. Ah, mas meu produto nem é tão bom assim, o meu bolo nem é tão gostoso assim. Atende bem, seja agradável. Uma coisa que está faltando no mundo, gentileza. Então, com gentileza, as empresas... Ah, eu não sou vendedor muito bom, eu ainda tenho que aprender muito, mas seja gentil. Primeira regra de tudo, seja gentil. Muitas vezes, um preço mais caro, Quanto uma gentileza, o cliente prefere a gentileza. Legal, isso é a gente está achando que o cliente sempre prefere preço, o cliente prefere gentileza, olho no olho. Então é assim que a gente começa. Eu tenho um, uma pequena lojinha é, super simples e com o atendimento, com relacionamento, com bom atendimento, eu vou atraindo outros clientes. Que bacana demais. Está vendo como é bom a gente conversar? Muito aprendizado, né? Você que está aí assistindo o nosso programa hoje, conversando sobre o poder do atendimento... Eu acredito que isso aqui, professor, a gente tá falando de, de business, de empresas, mas eu acho que isso, essa questão do atendimento que a gente vai aprofundando mais aqui, é para qualquer coisa, viu? Sei lá, pessoa que tá de repente num lugar, fazendo um trabalho comunitário, lembrar do atendimento, aquela pessoa que ela tá recebendo, de repente, sei lá, na comunidade dela, na igreja que ela vai, vai lá receber as pessoas, atenda muito bem, faça isso bem, não que seja forçado, né? Mas o atendimento é um negócio assim, não tinha me tocado para isso, mas... É um negócio fundamental em todos os aspectos da vida, né? A gente tá falando e às vezes as pessoas levam para a empresa e será que não tem a ver com, com o lado pessoal dela, professor? É, a, a empresa é o seguinte, para cada pessoa que vai trabalhar no time, eu preciso saber é, selecionar quem vai estar nesse time? Se essa pessoa tem realmente essa facilidade? Outro dia eu fui aqui na Drogareira Hoje, que é a maior rede de drogarias de Minas Gerais e uma das maiores do Brasil. Uhum. Eu fiquei insatisfeito com a fila, isso foi ontem. Ontem, fiquei insatisfeito com a fila, porque eu estava numa fila, a fila mudou de lugar e não tinha placa avisando. Essas coisas eu também não perdoo, né? Falei, gerente, vem cá, como é que você muda de fila e não põe uma placa? A gerente veio lá de dentro, ela parecia aquela coisinha mais tímida, despreparada. Então, quer dizer, gente tem que ter, no mínimo, essa facilidade de lidar com gente, essa vontade de falar, deixa eu te ajudar e tal. Ela veio assim e falou, não, mas a fila é aqui agora. Eu falei, isso eu já sabia, isso eu já sabia, não precisa me mostrar. Agora, cadê a placa escrito aqui, fila, siga por aqui, ou oh, mudamos a nossa fila, entre por esse caminho e tal, tal, tal. Aí, tudo bem, até aí tudo bem, que ela, que ela seja tímida, não tem problema, uhum. ainda passa. O problema é que ela me largou e foi lá para dentro conversar com... Me largou falar falou, ok, então é isso, tua filha é aqui e foi conversar com o outro. Eu, aí tava cheio, né? Eu falei, moça, a drogaria... Eu tô falando nome exatamente para eles ficarem espertos uhum. aqui. Uhum. <risos> é, a, a drogaria hoje ela é poderosa. Vocês poderiam treinar melhor seus caixas e você também. Eu sou um pouco grosseiro um pouco nesse ponto, Eita, mas show consultor, falei, como, eu, treinar vocês um pouco, para vocês, vocês agradecerem, viu que eu estava perdido ali na fila, faz o seguinte, senhor, deixa que eu mesmo te atendo, quantas vezes eu já vi, você eu já deve ter visto isso, não, não, faz o seguinte, eu mesmo consigo uma mesa para o senhor, num uhum, restaurante, uhum. eu mesmo busco remédio, não está achando, então quer dizer, essa, esse tipo, esse amor ao cliente, Sabe, essa, essa, essa, essa, essa gentileza. A gentileza é uma das coisas mais importantes no marketing. A gente nunca tinha falado dessa forma clara, é. assim, mas aqui eu estou falando hoje. Gentileza é fundamental para você abrir qualquer negócio, do perulito de bala derretida, ali de, de açúcar derretida, até você vender um, um, um carro da Tesla. Que legal. Gentileza. Que legal. E falando disso aí, eu lembrei que tem uma empresária aqui em Massachusetts, eu me esqueci o nome dela agora, que ela vende, se eu não me engano, ela vendia mais de 2 milhões de balas, balinha doce por mês. que isso? Um negócio assim, absurdo, ela começou fazendo ainda na cozinha lá da casa dela e hoje é um sucesso, vende para tudo quanto é lado. Eu vou procurar depois o nome dessa empresária e, e trago aqui pro pessoal, né, de quem, saber de quem que eu tô falando, né, uma pessoa super humilde, viu? E, e vende aí as suas balinhas, para o país inteiro, se eu não estiver errado. Assim, um negócio sensacional. Excelente é exemplo. Excelente exemplo. Com certeza, a bala dela deve ser boa. Sim. Talvez tão boa quanto outras, Sim. mas ela deve ter algum, algum aspecto relacional uhum. que facilite, faça com que as pessoas sejam apaixonadas pelas balas dela. Ficou rica vendendo bala na América, como diz o outro. Que coisa, né? <risos> que coisa. Ai, que legal. Mas trabalha muito, viu, gente? Trabalha muito. Professor, a gente falando de atendimento... É, fala para mim os benefícios agora De um atendimento mais elevado Mais superior, mais top né? Bacana Tá bom, o que que acontece? Excelente pergunta O que que acontece? Grande parte das empresas oferecem produtos semelhantes uhum. Comidas semelhantes uhum. Manutenções de carros semelhantes há no, há no mundo, mesmo nos Estados Unidos que é, que é o país do marketing As empresas tendem a se igualar muito as empresas tendem a, a fazer... Se você anda pelas ruas de Boston, pelas ruas de, outros, de outras cidades aí de Massachusetts, você vai ver serviços, restaurantes, farmácias, lojas, shoppings muito bons, muito parecidos, todos muito interessantes. Mas alguns deles vão, é, vão, vão ficar diferenciados. Por quê? Provavelmente, ele vai colocar alguma algum aditivo a mais nessa, nesse, nessa, nesse nessa nessa panela aí de, de alimentos. O que, que é? Ela vai colocar um negócio chamado gentileza, chamado atendimento. Sabe por quê? Porque não adianta. Você faz uma comida ótima. Eu vou, copio sua comida e faço uma comida ótima também. Você tem mecânicos ótimos, eu contrato mecânicos ótimos, eu os treino e também, quer dizer. Copiar produto é muito fácil. Então, eu não consigo me diferenciar por muito tempo por causa do produto, por causa do local. As, as farmácias aqui em BH e provavelmente em Boston também, elas procuram os melhores pontos de vendas. Então, se a farmácia A de Boston tem um ponto de venda maravilhoso, a farmácia B compra outro ponto maravilhoso. Ambas são iguais. Mas o atendimento não. Pessoas felizes, pessoas que, que querem lidar com o cliente, que têm um linguajar, que emociona o cliente, isso não dá para copiar. Porque você tem que trazer gente, você tem que preparar gente, você tem que criar um ambiente e nem todo mundo consegue fazer isso. Por isso, que muitas vezes vender bala é, vende muito mais do que outro que também vende bala, mas que falta um componente, que é a competência no atendimento. Ô, ô professor, o que que esses dias uma pessoa me, me, me, me disse o seguinte: olha. É, me confidencializou algo né Falou, olha fulano é, tá aqui com a gente na empresa tal a gente tá aqui fazendo o nosso trabalho e ela falou pra gente assim que eu vejo que vocês fazem que o que vocês fazem não é por dinheiro eu vejo que, que vocês estão fazendo aqui é um negócio que vocês não estão afim só de levar dinheiro ou tipo tirar o dinheiro do cliente não é muito mais do que isso o, que, que, o que, que o cara, quando ouve um negócio desse, deve pensar, fazer, ou agir, ou... Por exemplo, o cliente está dizendo, ó eu estou aqui, gosto de você, mas não é... E vocês não fazem isso, não é só para... É lógico, o dinheiro é bom, é bacana, é interessante, mas não é só dinheiro o negócio. Que eu acho que como você está dizendo aí, por isso que veio na minha cabeça, né? Talvez tenha um sorriso, talvez tenha um abraço, talvez tenha alguma coisa a mais, que, que, que aquela pessoa fala, poxa, é isso que eu quero. Como é que faz essa situação, professor? É, isso que você falou, você citou vários autores, você citou o conteúdo citado por vários autores, ah, né? É? Você agora mandou Ixi. ver, você agora deu uma varrida geral. É, não? Muito bom. Sem saber, é, então, é. viu? <risos> o que o, que, que o Peter Drucker, o, ah. o professor Felipe Kotler, o uhum. Seth Godin falam? Nós não temos que vender, nós temos que atender, nós temos que ah, fazer o cliente feliz. Legal. As vendas vêm como consequência. Então, você... você Sim, deu um show nisso aí, é consequência, quando você vai naquela ânsia de vender, você não vende, sabe aquela coisa mecânica, aquela coisa, eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender, e o cliente fala, opa, peraí, quando você trata o cliente bem, quando você sorri para o cliente, quando você facilita o cliente eh, tomar uma decisão, ajuda o cliente a tomar uma decisão, e isso é determinante, e muitas vezes o cliente quer voltar lá, o que, que nós temos que fazer? fazer com que o cliente repita as compras. Nós só consideramos, em marketing, que um vendedor fez uma venda, efetivamente uma venda, quando o cliente volta pela segunda vez. E uma venda de sucesso, quando o cliente volta e passa a comprar sempre. E o sucesso do sucesso do sucesso é quando o cliente vira um defensor da empresa. Opa! Falar em defensor da empresa, é, eu vi um vídeo muito bacana que você me mandou, e eu não tinha visto ainda esse vídeo, eu quero depois passar aqui para o pessoal assistir, que fala justamente disso, né? Eu acho que eu, a hora que você me liberar, eu passo esse vídeo aqui para o pessoal ver, tá? Ah, que legal! É. Eu, que bom! Esse, esse vídeo é muito interessante, que ótimo que, que vai dar para você passar ele aí. Vai dar sim. Então é isso, o atendimento é determinante. E o cliente, ele é que vende. Então nós não estamos aqui para vender. Todo mundo aí nos Estados Unidos, aqui no Brasil, nós estamos aqui para atender os clientes, para deixar os clientes mais felizes, para solucionar problemas. Olha o que o Kotler fala, de maneira simples, né? mas que ninguém pensa. Nós estamos aqui para resolver problemas dos clientes. Legal. Quando você resolve o problema do cliente, o cliente fica apaixonado com a sua empresa e quer comprar de novo, porque ele sabe que quando voltar lá, ele vai ter de novo o problema resolvido isso é sensacional. Que legal isso aí. Que aulão hoje, hein? Você que está acompanhando o nosso programa, sensacional esse bate-papo, muito enriquecedor, né? Você pode levar isso para sua... Isso é algo que a pessoa pode implementar já, né, professor? Desligou aqui o programa, já pode implementar já na sua empresa, no seu negócio, no seu business, na sua vida, né? É, dá para começar agora, é uma decisão muito é, emocional, uma decisão muito de colocar em prática uma coisa que não custa caro. Você criar um ambiente de atendimento, para isso deixar os funcionários satisfeitos, os funcionários felizes e conscientes de que o papel deles, aquilo que você falou, não é vender. O papel deles é atender muito bem. A venda cresce, por isso, vem, vem, é, a venda cresce pela consequência de um relacionamento de alto padrão. Bacana. Agora, professor, tem um problema também, né? É, a gente está falando é. do vendedor aqui e tal, mas às vezes a gente nota é, que tem uma rotatividade um pouco mais alta nesses vendedores e tal. Hum. Isso preocupa? Nossa, isso é uma preocupação no mundo inteiro. É uma preocupação muito grande. E algumas empresas têm esse problema de maneira gritante. São as empresas de telemarketing. Hum. São as empresas que não tem um padrão de qualidade aos funcionários, que não fazem com que seus funcionários sejam apaixonados pela empresa. Então, essa rotatividade de funcionários. O cliente entra um dia, é um funcionário. Daqui a dois meses, é outro, é outro funcionário ou são outros funcionários. O nível de, de, de mudança de pessoas na área de vendas nos Estados Unidos é muito grande. É de 15% a 20%. Então, quer dizer, de, é, do grupo total, a cada 100 é, vendedores, vamos fazer um, só um cálculo aí, a cada 100 vendedores, há uma mudança aí de 25% até 30% daqueles vendedores. Quer dizer, ele sai, eu tenho que colocar um outro, esse outro entra, ele muitas vezes não está preparado, ele não conhece o produto, e a empresa, se não investir rapidamente no treinamento desse, ele vai chegar mais um velho desconhecido dos clientes, mais um que não conhece nada da empresa e vai ter que perder muitas vendas até conseguir um bom resultado. É fundamental, no, na, na área de telemarketing, freely, é impressionante, que é uma área que não paga bem, uhum. está, está, está, estrategicamente não paga bem, e no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, não. É, o pessoal, normalmente, quando não tem uma atividade muito bem definida, vai trabalhar nessa área e não recebe o treinamento devido. Resultado, eles ficam insatisfeitos ou a empresa é insatisfeita com eles e mudam. Pode observar que, muitas vezes, quando você recebe um telefonema ou você é atendido por um telemarketing, a pessoa não sabe exatamente o preço, não sabe quanto tempo demora aquela passagem, ela é grosseira com você ou ela conversa demais. Quer dizer, então falta um plano superior de capacitação. Então, essa perda, essa troca constante de equipe, da, na, na equipe de atendimento ela é péssima para as organizações. Ai, hum, ai, ai, ai, ai. Então fica de olho, você que está assistindo aí o nosso programa, né? Bom, professor, vamos tocando o barco aqui nessa nossa prosa de quinta-feira. É, quais que são os pontos fundamentais para... Como é que eu posso dizer aqui? Para montagem de uma equipe vencedora. Ou tem isso, né? Como se, não, tem, que você está dizendo aqui agora. A pessoa né, contrata alguém não está nem aí com nada, dá nisso, né? Dá ruim lá na frente, né? Então deve ter alguns pontos, eu acredito, que são chaves, né? Ah, com certeza, excelente pergunta, com certeza. Sabe por quê? Para eu montar uma, uma boa equipe de, de atendimento, de vendas, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar dentro da empresa uma filosofia de atendimento positiva, Vamos que a gente lá. chama de filosofia positiva de atendimento. Ou seja, desde o do, do, do CEO da empresa, do presidente da empresa, até, até o pessoal lá do, do dia a dia tem todo mundo que está dentro do seguinte filosofia, nós estamos aqui para oferecer um atendimento de alto padrão para os clientes. Primeiro passo é esse. Outro passo importante, o segundo passo mais importante, trazer para o time profissionais, vendedores, pessoal do atendimento, de, de, de atendimento, de recepção, pessoas que tenham realmente uma certa facilidade em lidar com gente. Se a empresa contrata pessoas que têm facilidade de lidar com pessoas, treina essas pessoas e motiva essas pessoas, eu vou formando um, uma equipe vitoriosa. Eu, particularmente, essa semana até coloquei num vídeo uma empresa que eu trabalhei, que hoje é, a loja está fechada, eu até peguei uma, uma imagem antiga da loja e comecei a, a colocar no texto, relembrando. Eu tinha 200 atendentes Uau. Nessa, nessa empresa que era uma empresa de telefonia aqui, tinha 200 atendentes. O que que acontecia? Essa, esse grupo, a gente foi montando junto com os, com os supervisores, pegando gente boa, buscando gente de outra área, trazendo funcionário novo, pegando gente que não dava certo em outra área, mas que era feliz ali. O resultado, a gente tinha um grupo maravilhoso. Então, formar uma equipe, você precisa ter filosofia de, de atendimento, você precisa é, admitir ou atrair para a sua área pessoas boas, e, claro, muito, muito treinamento, treinamento e mais treinamento. Caramba, treinamento, então, ele é, ele é fundamental, né? Pelo que você está dizendo aí, não pode faltar treinamento. E tem aquela, né? Tem, tem Sempre tem que ter um negócio novo, uma coisa nova. Ou, por exemplo, fiz um treinamento hoje, só vou fazer outro daqui cinco anos, 10 anos. Como é que funciona? Esse é um erro que as empresas cometem. Você, você tocou no outro ponto fulcral aí. É, esse é um outro problema que acontece. Eu treino... É, toda uma equipe gasta um dinheirão. Passam-se seis meses eu não treino a equipe mais. Então, o pessoal já perdeu a motivação, já esqueceu boa parte, o, o ser humano não tem capacidade de ficar guardando muitas coisas. O nível de, de percepção em cada treinamento é muito pequeno. Então, uma repetição na aprendizagem é importante. Então, a empresa não pode economizar com o treinamento. Se ela quer ter uma equipe de alto padrão, como você está falando, né? uma equipe uhum. uh, extremamente amarrada, equilibrada, uma equipe vitoriosa, o treinamento tem que estar presente. O investimento tem que ser grande. Tira de outras coisas, mas não tira nunca do treinamento da equipe. Que bacana isso aí, né? Até porque uma equipe bem treinada vai te trazer ótimos resultados lá na frente, né, professor? Vai trazer ótimos resultados lá na frente. Você vai ter um grupo de pessoas felizes trabalhando com você e vai dar resultados, muitas vezes, que espanta até você, que é o dono da empresa, você que é o gerente. Sabe o que, que acontece que eu acho maravilhoso? Ah. Uma equipe de vendas bem preparada, ela te assusta positivamente. Porque legal. eles mesmos combinam. Gente, vamos arrebentar? Vamos superar as metas? Vamos. Quando você fica sabendo, os caras chegam de perto de você e falam ô oh, o Frilha, o Rogério, batemos a meta. Legal, Superamos legal. a meta que você tinha estabelecido. Vamos comemorar? O... O professor, você tá falando disso aí é, e a gente tá aqui no programa trocando essa ideia, falando aqui no programa Negócio Fechado sobre esses assuntos, né? De, da venda, da, da equipe, de não sei o quê. Como é que fica quando, por exemplo, o chefe chega ou o dono chega e os clientes não se, sinta, não, não se sentem à vontade. Você já passou por aquela experiência, de repente, sei lá. O chefe chega e todo mundo muda o jeito de trabalhar, tá rindo, para de rir. Como é que fica num ambiente como esse? Como é que fala pro patrão que ele é o errado da história? É, aí normalmente o consultor tem esse trabalho, né? Eu falo na lata. É, vamos, já passou por essa, professor? Já, muitas vezes, muitas vezes. O pessoal tem medo Entendi. do supervisor, do gerente, do dono. O pessoal não se sente seguro. Uhum. Ou o pessoal tem vergonha do chefe do dono, do, do CEO, porque ele entra no ponto de venda, ele entra, ele entra no circuito de alguma forma e atrapalha uma negociação que estava sendo feita, porque ele tenta ser melhor. Então, uma vez eu estava comprando um computador, uma coisa assim, e o vendedor estava ali argumentando aquela coisa toda, eu já estava quase para fechar, Aí chegou o dono da empresa, eu lembro muito bem disso, a empresa, né? Uhum. com o carrão parou, viu que ele estava quase fechando a venda, falou assim, ele falou assim, pode achar que eu vou atender. Como é que você chama? O Rogério, vou te atender. E começou a querer oferecer produtos muito mais caros, uh, componentes do computador, do que eu podia pagar. Uhum. Falei, não, mas esse não. Falei, não, mas vem, vem cá, eu vou te mostrar, que você vê. Foi assim que eu cresci aqui, etc, etc. Resultado, assim que, eu, que ele me deu uma brecha, eu saí e fui embora. Uhum. Então, <risos> perdeu a venda. Então, é. Eu preciso ter confiança e né? perdeu a venda. Perdeu a venda e perdeu o cliente. Nunca mais eu voltei lá. Por quê? Porque... Você precisa ter uma equipe de vendas que você confie nessa equipe de vendas. Que as pessoas, seus vendedores, seus, seus atendentes, possam tomar decisões que já foram, plane... não tem segredo não, que já foram negociadas antes. Ó, Quando o cliente falar isso, você fala aquilo. Quando o cliente falar que é caro, você mostra para ele os benefícios do produto. Quando o cliente falar que vai esperar, você fala que motivos te levam a esperar. Gente, nós temos já, pessoal... E nosso público aí, né? Nós temos quase que um dicionário de problemas que os clientes levantam e argumentos positivos que nós podemos passar para o cliente. Para deixar o cliente feliz ou resolver o problema dele. As empresas têm que pegar essa Bíblia, essa Bíblia das vendas, do atendimento, e usar mais isso, né, filho? Né, Freele? É, rapaz, não é fácil não, hein? O pessoal que está acompanhando aí, rapadura é doce, mas não é mole não. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que, né? Como é que eu posso dizer? Tem que dedicar. Pra você ter os resultados aí que você almeja. Agora, a gente também já falou nisso aqui e até falei do vídeo agora há pouco que eu quero mostrar pro pessoal como é que é, como transformar os clientes naqueles defensores da empresa, professor? Ah, mas isso, isso é interessante reforçar hum. o seguinte cliente, existe vários tipos de clientes, vários níveis de clientes uhum. o cliente que chega, compra o produto que foi oferecido é aquilo que ele queria ele vai embora tem um cliente que compra, fica satisfeito com o atendimento, ele faz compras recorrentes, ele vai sempre ali comprando. Tem um degrau superior, que é o cliente que compra, porque ele já comprou várias vezes antes e já está um pouco envolvido, envolvido emocionalmente. Já sabe quem o atende, já gosta de ser atendido por um determinado tipo de pessoa ou por um determinado, num um determinado tipo de local. Num restaurante, o cliente gosta de sentar numa certa mesa já específica ou de ir num determinado dia. Tem outro nível ainda que o cliente começa, não só a tudo isso que, que eu já comentei aqui, ele começa a falar bem da empresa com os amigos. Ele começa a ser uma espécie de advogado da empresa. Então, ele começa a falar, pô, ô, Freely, ó, é, é, é que eu tenho uma empresa aqui que você devia ir lá, porque ela é muito interessante. Ah, mas será que não é caro, não? Não, até que não é barato, não, mas é tão boa que eu acho que você deveria, deveria ir lá com a sua esposa. Então, ele vira um advogado da, da, da empresa. Ele começa a defender numa mesa de, de bar ou numa, numa conversa de amigos e fala, o quê? Essa empresa? A empresa do Freely? Nossa, a empresa do Freire é sensacional, ela tem tudo de bom, porque lá o pessoal é super educado, aí vai, papapá, vai mostrando todos os argumentos. E tem um nível superior, mais ainda, vai, imaginem uma escada, pessoal, imaginem, e tem o nível daquele que é o defensor da empresa. E aquele que realmente vende para a empresa, aquele que ele defende a empresa, e quando ele está dentro da empresa, o que, que ele faz? Ele fica feliz porque as pessoas estão comprando na empresa que ele também compra. Você fala, pô, o que eu gosto, mais pessoas gostam, hein? Essa empresa realmente é boa. E ele começa a não ter dúvida mais. Ele não tem, não tem ruptura, ele vai lá, tudo que ele precisa, ele já liga, já fala, já pega o celular, já compra. Ele não olha nenhuma oferta, ele não olha outra empresa. Ele já é um defensor da empresa e ele passa a ser um vendedor daquela empresa. Ele vê alguém lá, meio perdido e tal, ele fala, ó, oh, essa empresa é muito boa, vai lá. Esse produto aqui, ó, eu comprei dele outro dia, ele é maravilhoso. Então, esse tipo de nível que a gente chega no atendimento da empresa... Só poucas empresas conseguem isso. Então, quer dizer, o objetivo das empresas deve ser criar clientes que vendam para elas. Esse é o nosso melhor vendedor. O nosso melhor vendedor, nosso melhor vendedor é o cliente, é o atendente. Né? É aquele cliente que faz tudo como se ele fosse um, um, um vendedor da empresa. Esse é o é um nível top do top da, do marketing. É, é um pouco dentro do que você está dizendo aí de poucas empresas, eu acho que a Apple talvez seja uma dessas que você está dizendo aí, né? É, desses tops de empresa ou, ou não. Sim, sim, a Apple faz isso muito bem. Aí você fala, ah, mas a Apple é grande, mas eu conheço empresas pequenas que fazem a mesma coisa. Um café, né? Um, um, um café de menor porte, que só tem uma loja, ou sei lá, duas lojas. Ele pode fazer um atendimento tão agradável que o café dele cheira melhor do que o café dos outros. Legal. Que falo... é a associação do cheiro com o atendimento, com o um ambiente agradável, né? Hum. Tudo isso. Então, a, a, eu acho que a Samsung também tem um atendimento muito interessante. Tem um banco aqui, aqui em Minas, aqui no Brasil, que era péssimo e que melhorou muito agora, que é a própria Caixa Econômica Federal, que era um péssimo atendimento. Hoje o atendimento é interessante. Eu já ia sair de lá, quando eu percebi uma mudança do atendimento, hoje eu falo, ó, abre sua conta na Caixa. Então eu, ah. eu tenho essa mania de ser um defensor das empresas que eu sou apaixonado por elas. Que legal. Você que está aí assistindo o nosso programa, professor, antes de a gente, já caminhando aqui para o finalzinho, eu vou chamar aqui aquele vídeo que você me mandou, que eu achei ele ah. muito legal, então, botar aqui, vou colocar pro pessoal dar uma olhada nesse vídeo Então logo o vídeo termine Eu chamo você de volta aqui pra gente Você fazer um comentário aí sobre esse vídeo, beleza? Combinado Então vai lá, põe aí produção Pera aí, vou colocar no outro lugar Esse aqui, produção, agora vai Não se importa não tinha umas bolachas biológicas. Eu vou lá consigo. Aqui tem. Ah, e se precisar de frutas e legumes, aproveite. São repostos diariamente. Oh! Não sei se sabe, mas o peixe do Lidl é ultracongelado em alto mar para conservar as suas propriedades. Está a ver este rótulo. É para que saiba sempre a origem e validade. Seguem as nossas receitas tradicionais, com mais carne, menos sal e gordura. Considerado o melhor coração, que nós é feitas no dia. <risos> muito obrigada pela ajuda. se bem que de trabalhar aqui. Quem? Eu? Não trabalho aqui, minha senhora? Ninguém nos vende como os nossos clientes. Oh, oh professor, terminamos aqui. É, ninguém vende como os nossos clientes, foi a frase que encerra aí esse, esse vídeo, né? Agora fica à vontade para comentar aí a respeito desse vídeo aí, que eu achei muito legal, viu? Ah, bacana, é exatamente isso. E é um vídeo é, lá de Portugal uhum. e, e mostra a, a paixão do cliente oferecendo né? Essa, os produtos aí para a senhora. Então, eu, eu fiquei muito apaixonado com esse, com esse vídeo e, e coloquei aqui na, nas minhas mídias, porque as empresas precisam chegar nesse nível. Aí se você sempre perguntava, Rogério, qual é o objetivo de atendimento de uma empresa? É esse ponto aí, que o cliente seja um grande entusiasta dos produtos e dos serviços que a empresa oferece. Que ele seja um, um, alguém que bate no ombro do outro e fala assim, ó, aqui é bom. Esse é o nível mais alto que eu posso entender é, de, de, de sucesso no atendimento de uma empresa Essa é uma questão fundamental E achei que foi é, bacana você ter colocado isso aí Nesse né, vídeo Para mostrar Porque essa, essa encenação mostra perfeitamente Qual é o nível máximo do padrão O padrão mais alto do atendimento de uma empresa E, e é interessante que no final Quando ela fala, ah, você trabalha aquilo E olha, não, mas eu não estou com roupa Tipo assim, não estou usando roupa do lugar eu não, não trabalho aqui não minha senhora né eu eu, eu gosto daqui eu conheço porque eu vim aqui todo dia praticamente né achei muito bacana esse esse comercial aí viu professor? muito top mesmo é, legal e ela fica assustada e com os provavelmente, ela é mais uma que vai passar a vender também os produtos e serviços da empresa. Muito bom. E detalhe, né no final o carrinho dela tá cheio. né Ainda... <risos> Vai gastar tudo lá. <risos> que legal. A gente, tudo é muito divertido, muito interessante. E dá para a gente uma mensagem muito legal. Para todos nós, né? Muito bacana. Professor, um prazer ter você por aqui. Hoje batemos um papo bacana, prolongado, estendido mas muito benéfico, um aulão aqui, aproveitando a sua, né, a sua bondade e disposição aí nessa noite. Já que não deu pro Galo ganhar ontem, tomamos um empate, né? Fazer o quê? Não dá nada, né, gente? Fazer o quê? Professor, deixa a frase da semana. Ah, legal, legal. Tem um pouco a ver com a que a gente está falando hoje, mas é, é muito tranquila. A ideia é o seguinte, a coisa mais importante é prever para onde os clientes vão e chegar na frente deles. Ó, oh. ah, De novo aí, pode repete aí por gentileza. Claro, a coisa mais importante é prever para onde os clientes vão e chegarmos na frente deles. É um trabalho quase de magia né, o cliente está com qual pensamento, eles estão querendo que tipo de, de compra, que tipo de atendimento, e a empresa precisa entender isso, precisa sacar isso e partir para... Quando o cliente fala assim, ah, acho que agora eu quero dessa forma, a empresa já tem o que oferecer dentro desse padrão que ele está esperando. Ele fala, o quê? Você já está me oferecendo isso? Isso é marketing. Professor, poderíamos dizer que isso aí talvez seria uma das chaves para o sucesso ou a chave do sucesso? Essa é a chave do sucesso. Essa é uma chave que vai abrir muitas e muitas portas para as empresas. Empresas que querem crescer, que querem se desenvolver, precisam entender, conhecer profundamente a alma do cliente. Para quando o cliente tiver uma coisa nova, quiser, tiver um desejo novo, a nossa empresa já está na frente oferecendo para ele aquilo que ele desejou. Que top, sensacional. Senhoras e senhores, muito obrigado pela audiência de sempre. Meu querido, olha, só tenho que te agradecer pela participação aqui no nosso programa muito obrigado, te desejo aí um final de semana abençoado e a gente volta, se Deus quiser, na próxima quinta, viu, professor? Fili, obrigado, desejo mesmo pra você, pra esse público maravilhoso também e te agradecer, agradecer o público por essa atenção aí, por esse bate-papo tão agradável aqui com vocês. Foi muito legal, gente, muito legal. Fica com Deus e a você que nos assiste, meu, muito obrigado também. Tô batendo em retirada, mas volto, se Deus quiser, amanhã. Beijo no coração, gente, obrigado por tudo, tamo junto! Amanhã tem mais, se Deus quiser. Valeu, gente. Tchau. Valeu, professor. Fica com Deus. Tchau, gente.